nenhum tipo de abotoamento Eu vou virar de costas para vocês verem que as costas dele é praticamente a mesma coisa que a frente. A única diferença é que na frente ele tem esse bolso. Ele é simples de fazer. Você vai precisar apenas de tecido neoprene, porque senão você não vai conseguir vestir ele, tá? Então, se você quiser aprender a fazer este macacão, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é um macacão com esse neoprene maravilhoso, tá? É, eu já coloquei aqui o um molde da parte de baixo dele e vou cortando. Eu vou deixar uma margem de costura bem pequena, porque eu quero que ele fique mais justinho no corpo... Se você quiser que ele fique mais soltinho, deixe uma margem de costura de uns dois centímetros, tá? Eu vou deixar uma margem de costura de um centímetro só. Vou colocando aqui todo o molde no tecido e vou cortando. Para quem não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 centímetros, então, de margem de costura toda a volta com o gigi alfaiate, né? E aí, você pode cortar. Para quem já tem prática, já pode cortar direto. Agora que a gente já cortou a parte da calça do nosso macacão, a gente já vai montar ela para depois fazer a parte de cima. Vamos pegar aqui a parte da frente da nossa calça e vamos montar o bolso. Então, você vai pegar o lado chanfrado do seu bolso e vai colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura aqui unindo pela parte chanfradinha. Vai vir aqui com o fundo do seu bolso e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura pela lateral e pela parte de baixo. Você vai costurar, vai ficar desta forma, certo? Costurou o bolso, já vai vir com a perna aqui da parte das costas e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. Vai passar uma costura pela lateral e pela entreperna, deixando o cavalo aberto, eu vou fazer uma perna aqui com vocês, e a outra não tem necessidade, porque vocês vão repetir o mesmo processo. Eu vou costurar tudo na overlock, mas pra quem não tem overlock, é só usar o ponto zigue-zague na máquina doméstica, com aquela agulha de cabeça ponta-bola, que vai costurar normal e não arrebenta a costura, tá certo? Vou, ficar, vou parar de falar, porque senão o vídeo fica muito longo, tá? Então, bora pra máquina agora já fazer a parte da calça. Agora que a gente já montou as duas pernas, você vai deixar uma do lado do avesso e a outra do lado do direito, pra gente unir aqui a parte do cavalo. A perna que está do lado do direito, você vai introduzir aqui na que está do lado do avesso. E vamos passar uma costura aqui na máquina, olha, de fora a fora, fechando o cavalo da calça, tá? Só passar uma costura aqui, olha, de fora a fora, fechando o cavalo total da calça, como a gente tá trabalhando com malha, a gente vai fechar ele todo. Eu vou pra máquina fechar e já volto pra gente começar a cortar a blusa. Vamos montar então o nosso macacão. Vamos montar a parte da blusa aqui. Vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e passar uma costura pelas laterais. Vamos pegar as nossas mangas, colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e passar uma costura pela lateral. Depois a gente já vai encaixar a manga aqui e você já pode fazer a barrinha se você quiser, tá bom? Vamos pra overlock, mas pode repetir o mesmo processo da calça. Se não tem overlock, máquina doméstica, ponto zigue-zague, agulha, ponta bola. Ó, já montei a blusa, tá certo? E a calça também já tá montada, já vamos unir. Vai colocar aqui sua blusa do lado do avesso. E vai colocar aqui, olha, cintura da calça com a cintura da blusa. Ó, costura lateral com costura lateral. Alfineta aqui as costuras laterais. E é só ir pra máquina novamente, passar uma costura reta aqui, olha, unindo a blusa na calça, tá vendo? Só passar uma costurinha reta aqui na máquina, então, eu vou passar e já volto com o macacão quase finalizado. Vai faltar os acabamentos. Agora, a gente vai fazer os acabamentos. A parte da barra, se você quiser é só dobrar duas vezes para dentro e fazer a barrinha, fica a seu critério. Eu coloquei... Um tecido como, do mesmo tecido, como se fosse um punho, um pouquinho menor, como eu faço de costume aqui com malha, tá? Ah, a parte da manga aqui, você pode fazer o mesmo processo da barra, ou pode também virar duas vezes pra dentro, uma vez pra dentro, passar uma costurinha reta na máquina. É, a parte do decote, você vai pegar a fita métrica, vai tirar a medida total aqui do seu decote e vai cortar uma tira reta no seu tecido, na medida do seu decote, como o meu tecido não dava pra cortar uma tira total reta, eu tive que cortar duas tiras e passar uma costura aqui, tá vendo? Então, no meu caso, eu vou colocar as costuras aqui na manguinha, tá? É como se fosse a lateral, porque o meu tecido não deu pra cortar a faixa inteira. Se o seu tecido der, você vai ficar só com uma costura e aí você coloca no meio das costas, tá? No meu caso, vai ficar com duas costuras laterais. Então, eu venho aqui no meio da minha manga, encaixo aqui, olha dos dois lados. Para costurar isso daqui e dar o acabamento do decote. Esta tira pode ser da largura que você preferir, tá? Eu cortei um pouco mais grossa, como vocês estão vendo, mas se vocês quiserem um pouquinho mais fina, aí fica a seu critério. Agora, é só passar uma costura aqui, olha, unindo a tira no decote. Como é só uma costurinha reta, eu vou passar ali na máquina e já volto aqui com o macacão finalizado, tá? Vou fazer a barrinha aqui da manga e daí já vai estar tá finalizado. Só passar uma costurinha reta, tá, gente? Tá aqui, pessoal, o resultado final do macacão. Ele é super simples de fazer, não precisa de nenhum tipo de abotoamento, né? Porque a gente tá usando neoprene e ele não é um neoprene muito grosso, então dá super pra usar agora no calor, tá? O que, que eu fiz aqui no bolso? Eu coloquei aqui, olha, essas pérolas só pra dar um charme a mais. Olha que graça, ele ficou super delicado, tá vendo? Ó, ficou bem delicadinho as pérolas, tá? É super simples de fazer, como eu já disse, o molde dele vai estar disponível no site do 36 ao 56%.